Bem-vindos ao dia do Pro Rua Merlin. O meu nome é Daniel Abreu, sou responsável técnico da Grow e hoje vou apresentar-vos um produto e explicar-vos como é que pode ser montado a facilidade da utilização do kit de fixação. Vamos também ter a oportunidade de explorar como é que podemos facilmente substituir um cartucho de uma torneira de cozinha ou qualquer outro monocomando da Grow e vamos ter ainda também a oportunidade de verificar como é que podemos fazer uma regulação mecânica de caudal e a nível de temperatura. Vou-me focar aqui um pouco na, na nossa embalagem, eh, onde conseguimos ver aqui fisicamente eh, o produto, ou seja, conseguimos facilmente verificar que tem um conceito um pouco diferente de uma torneira convencional de cozinha, ou seja, nós temos o tradicional manípulo do nosso lado direito, onde vamos gerir então a quantidade de água e a temperatura pretendida. Do lado esquerdo temos então aqui um manípulo diferente, um manípulo que nos vai permitir fazer a gestão da água filtrada. Se repararem, há aqui vários pormenores que, que gostaria de partilhar convosco, nomeadamente o facto de termos um manípulo ergonómico da água filtrada e desde já também destacar que internamente... Temos dois canais independentes, um que faz a alimentação da água sanitária e um outro que faz a alimentação da água filtrada. Isto para evitar qualquer tipo de contaminação. Vou passar agora para a embalagem concretamente, onde vamos poder ver que existem vários componentes. O kit de aperto, Quick Fix Plus, uns adaptadores para fazermos a transição do... Adaptador do filtro para uh, as torneiras de ligação e também aqui o espelho que irá ficar visível na parte superior da bancada. Temos também neste conjunto, neste kit, um filtro, um temporizador que já irei explicar naturalmente como é que funciona e o respectivo uh, fixador, o adaptador para o filtro e o suporte de fixação. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de ver todos estes passos ao longo da montagem. Utilizando agora já fisicamente então, o produto, nós temos aqui a torneira embalada, que eu vou pousar aqui. E aqui, dentro do que já foi falado, nós temos então algumas diferenças em relação a uma torneira convencional. Se repararem, o manipulo abertura da água quente e da água fria. Até aqui tudo normal. Aqui a diferença ocorre sim no manípulo uh, da água filtrada, OK? Se repararmos a nível de ligações, também há algumas diferenças, ou seja, tradicionalmente nós temos o ligador da entrada da água quente e da água fria, que estão aqui respectivamente identificados, naturalmente que os temos, mas temos aqui mais dois ligadores. Um ligador que vai receber a água filtrada do filtro e outro que vai fazer a passagem da água fria para o mesmo filtro, ok? Só para terem uma ideia, eu vou fazer aqui um no realce em relação ao nosso sistema de fixação, ou seja, nós não vamos necessitar de qualquer tipo de ferramenta para fazer esta fixação e vamos ver o quanto é fácil comparativamente com o sistema tradicional. Eu não vou demonstrar a utilização do sistema tradicional, mas facilmente nesta etapa vamos perceber quais as diferenças. Ou seja, o primeiro passo será introduzir então aqui junto ou entre os ligadores esta primeira esta primeira fase ok vamos -os introduzir aqui os ligadores de realçar que naturalmente o espelho tem aqui um horrinho de proteção por causa da questão da estanquidade ok que é que irá proteger a bancada na zona superior da passagem de qualquer tipo de água para a zona inferior, ou seja, o efeito será, será este, ok? E neste momento eu posso então introduzir no orifício da bancada todos os ligadores, ok? E... Vou utilizar então o kit de fixação. O kit de fixação é apenas esta peça, muito simples, que tem a vantagem de que não começa a apertar logo num primeiro contacto com o varão roscado. Ele vai correr logo até à parte superior, neste caso do varão inferior da bancada, como podem ver. Eu vou passar esta porca por todos os ligadores e o tubo do filtro, que irá ligar o filtro. Okay? E vou levar então este adaptador até à parte superior. Como podem ver, ele corre até à parte superior. A partir daqui, com cerca de uma volta e meia, duas voltas, eu tenho a fixação feita na bancada. Vantagens? Uh, primeiro, não há qualquer tipo de necessidade de utilizar uma ferramenta e depois a facilidade de instalação. Ou seja, qualquer pessoa sem nenhuma habilidade especial, sem nenhuma potência especial, pode fazer este tipo de, de trabalho. De, de realçar também outro aspecto da mesma forma que faço a montagem posso também retirar a, a torneira ou seja, não correndo o risco de qualquer tipo de oxidação calcificação na zona de transição da porca de aperto com a própria bancada está bem? ora bem, temos neste momento então a nossa torneira fixa podemos fazer aqui alguns pequenos ajustes okay? neste momento encontra-se já estável okay? vamos agora proceder aqui ao próximo passo que vai ser a colocação do adaptador do filtro. Ele traz este pequeno suporte, okay? aqui só, vamos apenas precisar de dois parafusos e de uma chave de fendas. E eu vou dar aqui o início. Convém sempre efetuar aqui a nivelação por uma questão estética, de realçar que este filtro ou este adaptador pode ser colocado quer na horizontal, quer na vertical. vertical okay? Não vai interferir com o normal funcionamento do sistema. Vou aqui apenas fazer um pequeno aperto nos parafusos, só para me facilitar a colocação do suporte. E então neste momento, se eu verificar aqui o suporte, a posição será sempre esta, ok? no caso em concreto só para evidenciar aqui a zona onde vou introduzir os parafusos neste caso vou inverter a posição para ser então mais fácil a colocação do suporte vou fazer aqui um pequeno reajuste só para ficar um pouco mais preso e neste momento temos então aqui o suporte estabilizado ora bem Vista uh, esta fase, vamos agora uh, ver aqui as ligações que tenho que, que fazer no adaptador. Se repararem, eu tenho aqui uma seta indicadora de entrada de água e de saída, uh, que eu vou ter que naturalmente que respeitar. Se colocar então aqui o adaptador, ele tem aqui uma posição específica, ou seja, se repararem, ele entra aqui sensivelmente a 45 graus, ele vai entrar e vai rodar, ok? Aqui para a posição, neste caso, vertical. Já vamos ver a seguir como é que vamos fazer a aplicação do filtro. Vamos para já fazer as ligações necessárias, está bem? Por isso, se nós olharmos aqui, aqui peço um bocadinho a vossa atenção para a indicação das, das setas. Se repararem, entrada de água fria, entrada de água quente, normal numa torneira, ok? Vamos utilizar aqui a alimentação, ao filtro que será este flexível que está aqui identificado com esta seta neste sentido que no fundo será a alimentação da água fria ao ligador ou seja temos que seguir sempre aqui a simbologia existente a nível de direção das setas ok está aqui feita a ligação agora vamos ter que fazer a ligação da saída da água filtrada está bem em que aqui vou necessitar deste adaptador que funciona de uma forma muito simples. Ou seja, como podem ver, inclusive a única zona possível de encaixe é esta peça, acoplar nesta. Ok. E, por sua vez, eu vou então roscar este adaptador na saída de água do filtro. Naturalmente que eu vou fazer os reajustes depois com a chave inglesa, okay, de um lado e do outro, vou ligar então a mangueira que irá levar a água até à torneira para depois gerirmos então a água filtrada. chama a atenção aqui para estes dois pequenos grampos, estes clipes, que funcionam uh, apenas por segurança, ou seja, estes adaptadores funcionam, uh, são muito semelhantes a uma mangueira um adaptador uma mangueira de jardim e temos que utilizar estes clips para garantir então que não há qualquer qualquer Só um aqui... desaperto destes adaptadores. Bom, o primeiro é colocado nesta zona e o segundo é exatamente numa posição semelhante e neste momento temos então a garantia que nunca haverá o recuo. Nem do adaptador secundário para o adaptador principal, nem da mangueira para o adaptador secundário. Está bem? Neste momento, a nível de ligações, temos basicamente tudo terminado. Faltaria apenas efetuar as ligações da alimentação da água quente e da água fria. Está bem? O que é que nos falta neste momento fazer? acoplar o filtro ao adaptador, já o vamos fazer, e a seguir vamos ver como é que funciona o temporizador. Vamos então agora ver como é que funciona a aplicação uh, deste filtro. Mas antes disso gostaria de dar uma breve explicação. Ou seja, este filtro tem a capacidade de filtrar 3 litros de, de, de água, okay? ou seja, para vos contextualizar a nível de durabilidade para um agregado familiar de 4 pessoas dará garantidamente uh, para um, um ano de consumo de água filtrada. Uh, qual é a função do filtro? Filtrar uh, micropartículas é o que nós chamamos de um filtro de três níveis e para além disso tem o carvão ativo que vai fazer a remoção do odor e do sabor da água, ok? Vai melhorar a água a estes dois níveis vou então uh, proceder à roscagem do filtro basicamente com uma volta e meia, duas voltas eu tenho o filtro acoplado aqui no adaptador cerca de uma volta e meia, duas voltas, e está aplicado. E agora falta-nos falar aqui um bocadinho do temporizador, que tem uma simples função, lembrar-nos de qual a altura para nós fazermos a substituição do filtro. Se repararem, nós temos aqui basicamente dois displays, se nós cargarmos no primeiro, ele automaticamente vai me dar aqui indicação do tempo, de substituição, eu para entrar no modo de edição vou pressionar estes dois botões e okay? ele vai piscar, vai ficar intermitente e posso alterar então para 90, 180, 360. A nossa recomendação é sempre 360. Neste momento vou então dar início à contagem. ok? A partir de hoje ele iria iniciar esta contagem. 10 dias antes do término destes 360 dias, o... Eu, o sistema iria me dar um sinal sonoro, um bip de um quarto em um quarto de hora, ok incessantemente até eu dar uma nova instrução a dizer que houve a reposição do filtro. De destacar aqui uh, a forma como nós podemos aplicar o suporte do, uh, do temporizador, pode ser aparafusado ou pode ser então aplicado com uma banda de dupla face na, na própria estrutura, que é o que eu vou fazer. O posicionamento do temporizador é aleatório, no fundo será na zona uh, estética ou funcional que mais convenha à queda uh, situação e eu vou aplicá-lo aqui okay, com o adesivo de dupla face pressionar um pouco e vou então colocar aqui o temporizador neste caso a posição correta vamos então agora ver como podemos substituir um cartucho numa torneira de cozinha ou qualquer outra uh, torneira monocomando. É, acaba por ser uma operação muito simples, eu vou ter que aceder aqui à zona do manípulo para poder então retirar o manípulo. Vamos a partir daí perceber que há aqui um conjunto de ações que têm que ser seguidas. Eu vou aproveitar aqui esta chave de fendas para retirar esta proteção. que é uma proteção em borracha. Ok. Esta pequena prote proteção. E vou então agora ter acesso aqui uh, à zona que faz a, a, a transição entre o manípulo e o cartucho. Ou seja, neste caso, com uma chave sextavada de tamanho 3, vou aceder aqui a esta zona. e desapertar o manípulo. Mais um bocadinho. É natural que numa, numa primeira intervenção o manípulo esteja um bocadinho mais preso, mas neste momento já consegui então remover o uh, um manípulo. ok. Neste momento temos então a proteção em borracha e o manípulo. Vamos ter que retirar esta peçazinha que nós designamos de calota e neste momento tivemos então acesso à parte onde se encontra o cartucho. Para uh, retirar o cartucho da torneira uh, vou utilizar uma chave para desacoplar então o cartucho da torneira, vou utilizar uma chave tubular número 27, de salientar sempre a importância e o facto de nós temos que fechar a água quente e a água fria. Porque de outra forma podemos ter aqui algum, algum inconveniente. Vou então desapartar o cartucho com uma chave tubular número 27. E neste momento tenho acesso então ao cartucho. E o que é que... Podemos ver neste cartucho. Ele tem aqui uh, um orifício que permite a colocação de um perno, neste caso de tamanho 2,5 okay, que vai fazer o quê? Eu a introduzir o perno ele vai passar nesta zona interior do veio e vai servir de batente físico na parte posterior. Conclusão, vai-me limitar o curso da torneira. Para ser mais fácil percebermos esta, esta função eu vou recriar aqui Inicialmente, qual é o curso normal do manipulo? Ok. Reparem, abertura, caudal, faz-me este ângulo e eu agora vou reduzi-lo. O que é que me permite uma otimização, uma redução do consumo de água, em que neste caso vai me delimitar ao máximo até ao ponto que eu quiser. Isto depois é ajustável. Vou então colocar o perno aqui na zona interior do cartucho, usando então uma, uma chave sextavada de 2,5 okay. como eu digo pode ser gerido em função de cada caso eu vou limitar aqui ainda significativamente para que seja possível ver a diferença E vou então agora introduzir o cartucho. Okay. E vamos ver então a diferença entre a primeira etapa e a segunda. Vejam que neste momento ele abre apenas, diria eu, 15, 20 graus. Ou seja, desta forma e de uma forma que é uma forma muito simples, podemos gerir então o consumo e a redução naturalmente do consumo de água. Outra possibilidade que existe. Neste, ainda com este cartucho, é também fazermos aqui uma otimização em relação à gestão da água quente. Vamos imaginar, por algum motivo, que eu quero ter água quente, mas não quero ter água quente a uma, a uma temperatura tão elevada. Eu consigo, através deste componente, e nós já vamos ver como, fazer esta gestão. Entretanto, eu só vou rapidamente reposicionar a abertura do manípulo porque no final vamos, queremos a torneira operacional dentro daquilo que vem configurado de fábrica. Temos então este componente plástico que eu vou destacar, que me vai permitir então fazer a gestão da água quente, ou seja, mais uma vez estamos a falar de limitações mecânicas que nós conseguimos introduzir no nosso cartucho. A posição normal é o posicionamento entre estes, entre estas, entre estes dois componentes uh, a meio, se nós Pensarmos, então, a gerir uma das partes, eu vou encostar uh, o máximo, neste caso, à esquerda, para reduzir o caudal. Aqui, não sei se é visível, mas tem aqui um pequeno indicador do mais e do menos. Quanto mais, então, ao meu lado esquerdo, mais restrição eu vou, eu vou uh, criar na, na torneira. Eu não vou restringir totalmente, mas próximo do máximo, só para ganharmos também alguma sensibilidade em relação a isto. Ou seja, se nós fizermos aqui a experiência, e, podemos, e temos sempre a oportunidade de o fazer, assumindo aqui a posição normal, ele, água fria, abertura total, água quente, mais reduzida. Okay? Nós podemos ajustar isto a esta, esta posição até bloquear a meio. Permite-nos fazer este ajuste. Está bem? Aqui fica um bocadinho a critério de cada... De cada cada utilizador uh, montar o cartucho uh, é muito simples, já vimos como é que se monta vamos montá-lo, ou seja, eu aqui vou voltar a reposicioná-lo dentro do que vinha pré-definido ok que é só tirar então este componente plástico eu vou forçando aqui gradualmente para que ele saia e vou então depois de ter o cartucho na posição normal, vou então posicioná-lo a meio para que não haja qualquer limitação. Já agora aproveito para salientar aqui o pormenor destes o verificar se eles estão sempre na posição correta e vamos então agora introduzir o nosso cartucho. Porca de fixação ou de aperto, chave tubular... Não é necessário, mas posso fazer um pequeno reajuste, ao me aqui desta, desta outra chave. Okay. Neste momento, falta-me colocar apenas a calota, a peça de transição, e o manípulo. Utilizando aqui a chave número 3, vou fazer a fixação... Mais um aperto até eu sentir que ele começa-me a fazer um esforço. E neste momento temos então a torneira operacional. Falta apenas colocar este perno, este, esta pequena barraxinha de proteção e neste momento temos aqui a torneira operacional. Uh, só para, para terminar uh, e, e nunca é demais relembrar que temos sempre o um manual a acompanhar os nossos produtos, ou seja, todos estes passos que nós vimos aqui podemos facilmente verificar, passo a passo, com uma imagem de apoio, todos passos a dar dentro daquilo que foi partilhado hoje convosco. Só para finalizar, gostava também de destacar que estamos a falar de um produto amigo do ambiente. Um, uh, um produto que inclusive, para além do design uh, e, e, da, e da variante ter água sanitária e água filtrada, é também influenciador positivamente do consumidor porque todos nós temos uma responsabilidade acrescida em relação ao meio ambiente e este tipo de sistema ajuda o nosso, a termos um meio ambiente mais sustentável. Em nome da Grow, quero agradecer o convite lançado pela Leroy Merlin e vamos continuar juntos entre profissionais.